com fiança é assim isso faz parte da nossa reintrodução nesse jogo deixar esse velho homem para trás e tudo aquilo que todo mundo tem passado todo mundo tem passado todo mundo tem passado e louvada seja Deus por isso ninguém aqui tem direito de falar do outro, tem? fala ninguém aqui tem não, querido é um grande desafio. Eu lembro, é, no começo, até fui, fui falar com uma irmãzinha, que foi falar comigo ali, como é que as pessoas desconfiavam, no começo do meu ministério, por eu pregar desse jeito assim, extrovertido, fazendo os outros deu uma confusão no meio evangélico. Ah, esse pastor é um palhaço! Quem já escutou isso, levanta a mão por gentileza. Aí, tá vendo como é que me fere até hoje?